E existe, e existiu uma quebra de confiança muito forte dos servidores públicos do DF com o parcelamento de aumento. Na última parcela do pagamento aprovado no ano de 2014 o governo simplesmente não pagou a parcela. Houve uma quebra de confiança com o sistema, não importa quem era o governador porque isso abre um precedente para chegar um governador XY e dizer novamente que não vai pagar a segunda, a terceira, a quarta parcela. Vamos apresentar uma emenda de plenário para que a gente possa fazer o mínimo, que é o que o governo federal está fazendo de 9% esse ano. A gente acha que é possível o governo do Distrito federal fazer o aumento, pelo menos em duas parcelas de 9%, o que é absolutamente insuficiente. O governo tinha que fazer uma conversa com as categorias, entender a realidade de cada uma das categorias. A gente tá falando de contra-cheque de professor que paga 5 mil reais por mês líquido, e olha lá, para alguns professores, e contra-cheque de procurador que ganha 20 mil reais por mês. É uma defasagem enorme, é um desrespeito enorme com o servidor público do DF, professores, técnicos de enfermagem, a saúde em geral, especialmente nível médio, que é muito pior, muito defasado. Carreira pública da assistência social, do Educativo, é preciso olhar com o um mínimo de isonomia, equidade para as carreiras públicas do DF. Não é só meter lá 18%. Eu vou votar favorável à matéria, dizendo que nós vamos fazer muito esse debate no plenário dessa casa. Vamos convocar os servidores públicos dessa cidade, porque o que o governador está dando agora é mal negociado, porque não recebeu as categorias, e é insuficiente porque é parcelado e tem desconfiança. 6% é alguma coisa, é alguma coisa. Mas é insuficiente. Todos os deputados, apoiadores ou oposição, o governo tem que dizer, governador, obrigado, mas é insuficiente. Queremos muito, muito mais para os servidores públicos do DF.